Olá, temos mais uma parte desse vídeo maravilhoso! Hoje a gente vai analisar mais quatro músicas que são Hollywood, The Outsider, Guilty e Hermit the Frog. Eu tenho quase certeza que Hollywood, que é a nossa próxima música, foi o primeiro single desse álbum. Não tenho certeza, tenho quase certeza. Vamos ouvir Hollywood agora! Hollywood. Algo a se comentar, todas as músicas desse álbum começam, quase todas as músicas desse álbum começam com a Marina já cantando e não com o um instrumental da música. Não sei qual é o motivo disso, mas é curioso. Outra coisa a se comentar é que eu acho que Hollywood tem muito uma pegada de proto-electra-hot. Muito, tipo, a rainha americana é o sonho americano. E fala muito sobre a cultura que Hollywood exporta e como isso afeta o resto do mundo. Nos versos a gente consegue ver isso, tipo... É literalmente o primeiro verso do refrão é Hollywood infectou seu cérebro. E eu acho que Hollywood é uma proto-electra-hot justamente por causa disso, porque introduz esse problema de a gente aprender coisas através da mídia e aplicar isso nas nossas vidas sem entender realmente o que a gente está fazendo com essa cultura que a gente está absorvendo. É a ideia do sonho americano, né, de tu vender o sonho americano. Tipo, ela começa, ela é uma garota polonesa na América. Alto, bronzeada, gostosa e loira, chamada Anya. Eu lhe perguntei por que você quer ser uma mulher de Hollywood ou uma esposa de Hollywood, porque no original é a Hollywood Wife, uh, porque eu não quero acabar vivendo em um lugar medíocre. Essa é a tradução, um lugar medíocre, mas no original ela fala, because I don't wanna end up living in a dive on Vine. O Vine era uma rede social, né? Em vídeos de 6 segundos. E, tipo, muito do Vine virou viral naquela época em que o Vine estava ativo, e meio que a gente nunca mais ouviu falar dessas pessoas, então tipo, ela não quer ser uma onda no Vine e deu, morrer, tipo, Hollywood é muito mais eterno do que Vine, e talvez aqui seja uma crítica à fama de internet também, de que tu é muito mais eterno se tu for uma estrela de Hollywood do que se tu só for uma estrela na internet porque a gente ainda tem as duas coisas em separado, né, ou tu vive na internet ou tu vive na TV são dois públicos bem diferentes e meio que são duas mídias bem diferentes. Eu lembrei agora do caso da Bianca Andrade, da Boca Rosa, quando foi pro Big Brother. Tipo, uma das perguntas, assim, que tinha era por que essa mulher que já é uma estrela da internet quer ir pra TV? Tipo, ela não precisa disso. Ela precisa disso, porque ela quer aumentar o público dela. Né? Meio que a internet é um público... Não limitado, mas existe um certo número que tu pode atingir na internet, e as pessoas que te acompanham na internet não vão ser as mesmas pessoas que vão te acompanhar se tu for para TV aberta ou se tu for pra um canal fechado. São duas mídias ainda muito diferentes, né? E meio que as pessoas ainda têm aquele preconceito com quem vem na internet. Se tu é uma estrela da internet, não é só uma estrela da internet quem é pai de paz, sabe? É só o cara que tem mais inscritos no mundo inteiro, mas quem é pelo de pai na fila do pão? Se eu perguntar pro meu pai, meu pai não conhece, mas se eu perguntar pro meu pai quem é o Antônio Fagundes, meu pai conhece, sabe? Enfim, enveredei aqui pra outro lado. E é legal que ela não fala só de Hollywood, né? Ela fala da, dos Estados Unidos em geral. Porque ali antes, no pré-refrão, ela diz Você faz qualquer coisa por um centavo Você está procurando a mentira dourada Que é o sonho americano É o que eles te vendem Na América, nós somos livres Os, nossos, os seus sonhos vão se tornar realidade E a gente vê que não é bem assim é, A gente viu muitos desses temas aqui Na série de Electra Heart Que rolou aqui no canal Então se você quer assistir a nossa playlist Electra Heart Analisada, clica aqui em cima E aí no refrão ela traz Hollywood infectou seu cérebro, você queria beijar na chuva, ou, oh, ou, oh, que é a cena mais romântica de todos os filmes antigos, né? Vivendo em uma cena de filme e vomitando sonhos americanos. Uma vez que tu aprende essa cultura hollywoodiana, tu começa a vomitar essa cultura hollywoodiana, né? Quantos de nós não queriam ter armários na escola? Estou obcecado com a bagunça que é a América. Então, além de, de trazer essa obsessão com algo que não é real, ainda traz a obsessão com algo que é completamente problemático porque Hollywood é muito problemático, a gente viu muito isso há alguns anos, quando começou o movimento Me Too, e não só Hollywood, mas, tipo, os Estados Unidos mesmo, são... é muito problemático, esse é um país muito problemático, em todos os lados. Tipo, cultura é extremamente problemática, política é extremamente complicada, o jeito que eles olham para o resto do mundo é muito complicado também, e eles são um país mais influente, sabe, isso é, é muito perigoso a gente vai ter nossa frase mais famosa. Oh my god, you look just like Shakira, no no, you're Catherine Zeta, actually, my name's is Marina. <risos> Isso é muito louco também, porque uma coisa a se notar, né? Marina é britânica, Marina não é americana. E quando tu chega num universo americano, tu é sempre comparado com alguém. Meio que tu sempre tem contrapartes num outro lugar, né? Tipo, ela chegando nos Estados Unidos, na cultura americana, se envolvendo em, em, na indústria americana, ela é parecida com quem? Para explicar um artista, tu tem que comparar ele com o outro. Ainda mais quando ele é um artista de fora do circuito que a gente já está acostumado a acompanhar. E aqui ela trouxe pessoas que provavelmente as pessoas já confundiram ela na rua né? Shakira, a Catherine Zeta-Jones, e eu tive que ser muito convencida disso porque eu não acho a Marina parecida com a Shakira não acho ela parecida com a Catherine Zeta-Jones mas tudo bem, eles tinham que achar alguém com quem ela fosse parecida pra poder vender a imagem dela. Em resumo Hollywood é muito tóxico. Indústrias de entretenimento são muito tóxicas. É tudo uma bagunça, mas eles sabem vender isso muito bem pra gente por isso a gente sai por aí vomitando o sonho americano Vamos para a próxima? A próxima é uma música que eu não conheço muito bem, é uma daquelas que eu não escuto. Agora a gente entrou numa parte obscura do The Family Jules. Aqui temos The Outsider. On my own again, outsider. What? <risos> me sentindo uma perdedora, me sentindo uma sem teto, sentada do lado de fora, observando a diversão. Não me provoque, eu sei manejar uma arma. Sente-se no banco traseiro e eu vou te mostrar a diversão. Eu acho que aqui ela pode estar falando sobre a indústria também, gente. Por causa das próximas, dos próximos versos. Eu vou ouvir mais um pouquinho e depois eu volto pra gente falar ali. Ai, gosto dessa musiquinha. Então, ali ela continua, né, essas pessoas são tão estranhas aqui e elas estão me assustando. Só porque você sabe meu nome não significa que saiba qual é o meu jogo. Eu olho pra mim mesma e sussurro, eu estou no lugar errado. Há mais a se perder do que ganhar. Se eu ficar sozinha novamente? Talvez também tenha a ver com o período em que ela foi para Londres para tentar ser cantora. A Marina é do País de Gales, eu não me lembro agora o nome da cidade de onde ela veio, mas é uma cidade pequena. E ela foi para Londres para tentar fazer música e viver de música. E é um lugar em que talvez ela se sentisse deslocada, né, The Outsider, aqui foi traduzido como a deslocada, mas Outsider é tipo alguém de fora mesmo, alguém que não é daquele meio ali e que tá se sentindo de fora. Intrusa também pode ser, pode ser traduzido como intrusa. E pode ser bem um medo de tu estar num lugar diferente, né, ela diz essas pessoas são estranhas e estão me assustando. Ela pode ter pensado esse não é o meu lugar e eu vou tentar fazer o meu, meu caminho sozinha, eu acho talvez seja por isso que a Marina cresceu muito durona, assim, dentro da indústria né, de tipo, ela ia fazer as reuniões dela sozinha, ela ser a própria empresária dela no início e de as pessoas encararem isso de um jeito muito errado, porque achavam que ela, bom, ela, eu acho que ela Consegue passar essa ideia dela ser mais arrogante, assim, e as pessoas entenderem isso como uma arrogância, mas eu acho que era uma carapaça, sabe? Ela tava se protegendo, sendo durona, e ficando sozinha e fazendo tudo por ela mesma. <risos> o que eu acabei de falar, ela disse no verso. As pessoas estão se dando bem, eu não sei o que dizer. Sou boa em proteger o que eles querem pegar. Leite derramado no café da manhã, bate em mim mais forte. Eu sorri pra você suavemente, porque eu sou uma porra louca. Uh, esse sou bom em proteger o que eles querem pegar é o, é o que eu falei, né, de tipo Ela tá se sentindo ameaçada e ela vai se fechar E aquela couraça ali ninguém vai conseguir Passar, ela vai se proteger E ela vai mostrar uma outra cara Até esse bata em mim mais forte pode ser Tipo, essa couraça protegendo, sabe E aí a música continua com Por dentro da intrusa <risos> Inside outsider All my all my... Inside the outsider. E é tipo dentro dela mesma, né? É inside the outsider, é dentro da intrusa, por dentro da intrusa, realmente. É tipo, vamos entender como essa intrusa está se sentindo, como essa menina que se sente uma intrusa está se sentindo. Ah, tem uma ponte aqui também. É, nossa, é, o, o tema é muito recorrente no álbum inteiro. O tema é seja quem você é. E eu sei quem eu sou e eu não vou fingir ser outra pessoa só porque vocês querem. Na ponte dessa música ela diz, tudo que eu sei é que não sei fingir. Então, eu sou excluída de novo, tipo, I'm sitting on the outside again. Então, tipo, eu não vou ficar fingindo ser quem eu sou, quem eu não sou. E é por isso que eu sou uma outsider. Ela diz aqui antes também, people, people are connecting don't know what to say. Então, tipo, as pessoas estão se conectando e eu não sei o que dizer. É se ela não sabe interagir com os outros de uma maneira que... Porque nesse mundo de negócios e indústria de música indústria de qualquer coisa, quando tu quer vender o teu trabalho artístico especialmente para alguém, tu precisa se conectar com essas pessoas e de certa maneira jogar o jogo. Só que Marina não está disposta a jogar o jogo pelo que lemos nessa música. E é por isso que ela tá lá fora e que é muito mais difícil para ela chegar num estrelato mundial e chegar onde outras artistas pop chegaram porque ela não é assim, ela não vai jogar o jogo eu acho que é, é disso assim que essa música se trata é de ela tá fazendo o caminho dela sozinha tá produzindo as coisas dela sozinha, ela tá gravando as coisas dela sozinha ela tá escrevendo sozinha porque ela gosta de fazer isso e ela não quer seguir o caminho da indústria gente, desde cedo ela tava dizendo isso pra gente desde o primeiro álbum por isso que Electra Hort foi tão doído de se produzir. Aliás, se tu não entendeu esse comentário, quando eu analisei os vídeos de Electra Hort aqui no canal, eu tenho a teoria, né? Eu falei a teoria de que eu acho que a série de vídeos de Electra Hort tem muito a ver com a experiência da Marina dentro da indústria. E corrobora com tudo que eu tô dizendo aqui. Tá bem. Vamos para a próxima música, que é Guilty! Guilty. Essa música eu devo ter ouvido três vezes na minha vida inteira. Eu não gosto muito dela, não gosto da sonoridade. Eu acho que é direcionada à mãe dela. Eu estava sonhando com algo obscuro, estava escondendo partes do corpo. Um cachorro quebrado, uma perna quebrada. Eu o deixei frio, eu o deixei morto. Ó, oh, eu sou uma culpada, eu sei o que eu fiz. Sim, eu sou uma conturbada e eu não serei perdoada. Culpada em fuga e eu sei o que eu fiz. Culpada em fuga e eu nunca serei perdoada. Eu era apenas uma criança que você não poderia perdoar, porque é mais difícil. Eu era apenas uma criança e tudo que eu realmente queria era o meu pai. O que, que a gente sabe sobre o pai da Marina, tá? Ou sobre a família da Marina, na verdade. Que os pais dela são separados e que quando ela tinha 16 anos, eu acho, ela foi morar com ele na Grécia. Foi o que eu pesquei de comentários por aí, na verdade, porque eu não lembro de um dia ter sentado e lido sobre a família dela. Mas, parece que... Ela, de alguma maneira, fugiu. Não sei se um dia ela matou um cachorro. <risos> Porque ela disse que ela estava sonhando. Então, ela estava sonhando com isso. Ah, ela pode estar se sentindo culpada por ter deixado a mãe dela e ter ido morar com o pai dela. Pode ser algo nesse sentido. Porque, tipo, ela está se sentindo culpada, então ela vai ter sonhos bizarros. Ela vai ter culpas dentro dela por causa disso, né? Eu, tipo, eu sei que eu sou conturbada e que não serei perdoada Pode ser algo familiar, eu acho Essa música tem uma estrutura um pouco estranha Porque ela tem um verso, depois ela repete mais um verso E meio que ela não tem refrão, na verdade São vários versos sendo repetidos Talvez o refrão seja a partir do I'm a guilty one and I know what I have done Ah não, o refrão é guilty on the run Ah, tá, tá Ela tem um verso, um pré... Uh, refrão, e aí, um refrão que tem muitos versos. Tá, o que, que ela falou? Não entendi. Matei um cachorro tão inteligente e raro. Toquei seus cabelos Tecnicolores. Deixei-o machucado e preto e manco. Deixei-o correndo cheio de vergonha. Ela estragou alguma coisa? Alguma coisa ela estragou. Era colorido, ela era bonito e ela estragou. Talvez a relação com a mãe dela. E aí, a gente tem um terceiro, uma terceira estrutura diferente. Tem algo um pouco estranho aqui, eu tô olhando a tradução da letra no letras do letras.muse.br, que é do Terra, né? Uh, e aí aqui na ponte, em português, diz o seguinte, passei anos cantando para esquecer, passei anos cantando sem arrependimentos. Então, de repente, tudo ficou claro, eu estive perdoada por todos esses anos. Só que essa última frase, em inglesa, I've been sorry for all these years, and sorry... E sorry, olha, eu já ia começar a falar inglês. Aqui nessa estrutura não necessariamente quer dizer que estive perdoada, né? Pode ser que ela esteve. esteve pedindo desculpas esse tempo todo. Mas eu acho que tem a ver com a relação dela com a mãe dela de alguma forma. Eu até vou ter que dar uma olhada nisso. No Wikipedia não diz muita coisa. No Wikipedia diz que os pais dela uh, se separaram e, quando ela tinha 4 anos de idade e que o pai dela retornou pra Grécia e ela foi morar com a mãe dela em Wales, no País de Gales, né? E que com 16 anos ela se mudou pra Grécia pra morar com o pai dela e ficou lá na Grécia até os 18 anos dela. Depois ela voltou pro País de Gales pra morar com a mãe dela. Eu desconfio que essa música seja sobre esse período em que ela saiu aos 16 anos para morar com o pai dela. E que talvez a mãe dela tenha encarado como uma traição. Ou ela achou que a mãe dela encarou como uma traição. Eu acho, acho que tem a ver com isso. O que, é que vocês acham? Vocês têm alguma outra fonte sobre a relação da Marina com os pais dela? Me deixem aqui nos comentários, por favor. Tá bem, então agora a gente vai para a música Hermit the Frog, que a gente já falou lá no vídeo sobre Mermaid vs Sailor. Mas... Vamos falar aqui de novo, porque eu acho que a letra mudou nesse período. De quando ela era demo até virar a música oficial de álbum. Ai, eu amo o início dessa música. Tá bom, essa música vai indo, vai indo, temos que conversar, dá uma pausa. Eu me sinto enfraquecida sempre que ele está por perto. Eu coloco uma coroa de palhaços e derreto lentamente no chão. É alguém que ela gosta. E aí ela se sente uma idiota perto dele. E ela sente que ela está derretendo, parece um amor adolescente. Isso aqui é muito clássico de quem é adolescente e se apaixona. Eu sinto isso vindo quando fico parada por tempo demais e uma explosão vem a tempo, antes de eu ir e cruzar a linha. Eles dizem, você costumava ser tão gentil, eu nunca soube que você tinha uma mente tão suja. <risos> Bem, eu fui ao médico pensando que o diabo tinha controle sobre mim. Eu estava achando difícil respirar, achando difícil lutar contra o sentimento. Ela gosta de alguém de quem ela não gosta de gostar, me parece. Porque ela não se sente bem quando ela gosta dele É tipo, eu sinto isso vindo quando eu fico parada por tempo de mais Uma explosão vem antes de cruzar a linha Eles dizem que você costumava ser tão gentil eu nunca soube que você tinha uma mente tão suja Novamente as aparências, né? Tipo, eles acham que ela é uma coisa Mas por dentro da cabeça dela tá enlouquecida Os vocais nessa música eu acho que são os meus favoritos do álbum Eu gosto muito Hum, Algo de errado aconteceu nesse relacionamento Quando meu coração estourou como um balão de vidro Eu deixei ele voar muito alto e ele quebrou cedo demais Eu era a maldita garota errada no lugar errado Eu quebrei meu balão de vidro, eu soltei meu balão de vidro Outra coisa, Hermit Hermit não é o... Ah, não, é Kermit, em inglês, o caco. Hermit é eremita. Eremita é um cara que não sai muito. Huh, Hermit the Frog. É um relacionamento bem tóxico, eu acho, e bizarro. Será que era é um cara mais velho? Ah, ela começa. Eles o chamam de eremita, o sapo. Ele está procurando por uma cadela. Você encontrou sua vadia em mim? É, tem um, uma coisa um pouco diferente, porque, tipo... Em inglês é He's looking for a dog, did you find your bitch in me? E bitch é tipo cadela mesmo Só que bitch ao mesmo tempo é vadia, né? Xingamento para mulher ou chamamento para mulher Então tem essa relação entre encontrar sua vadia em mim E estar procurando por uma cadela ah, Você é socialmente abominável Você só é um pouco parecido demais comigo Ela diz Você costumava ser tão gentil Bem, baby, eu te dou sua mente suja Eu te dei sua mente suja Well, baby, I give you your dirty mind Talvez seja nesse relacionamento com esse cara Que ela se tornou a pessoa de mente suja Que os outros estavam comentando Bem, eu quero te contar um segredo Você pode ficar com seu amor traiçoeiro em português aqui a tradução tá com amor traiçoeiro Mas em inglês tá You can take your double standard love Que é algo tipo com dois Dois pesos e duas medidas, né? Double standard É tipo, pro homem é uma coisa, pra mulher é outra Pro cara é ótimo ele ter a mente suja Pra mulher não, ela tem que ir no médico por causa da mente suja dela. Eu não posso fazer nada se o diabo gosta de fazer do meu coração uma cama de casal, e eu não posso evitar, às vezes, ele gosta de vir e descansar sua pequena cabeça. É um relacionamento problemático. E talvez um relacionamento problemático para os dois, e não só para um deles. Porque os dois primeiros refrões, eles falam na primeira pessoa, só que no último refrão, que é o que fecha a música, fala em nós. Nós deixamos eles voarem muito alto e eles quebraram cedo demais. Os balões de vidro, no caso. Ó, nós éramos malditas pessoas erradas no maldito lugar errado. Nós quebramos nossos balões de vidro, nós soltamos os balões de vidro deles. Nós quebramos nossos balões de vidro. E aí, por último, soltei meu balão de vidro. Será que o balão de vidro também não pode ser uma representação para a própria relação? Talvez ela tenha terminado essa relação tóxica em algum momento. Mas que estranho. É isso pra essa parte desse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo que sai no domingo. Tchau!